Ao longo das cinco aulas anteriores, vimos passo a passo como se constrói uma casa de gesso. Hoje, você vai ter mais uma oportunidade de ver algumas das técnicas utilizadas na construção. Selecionamos os pontos considerados mais importantes de cada etapa da obra. Por isso, aproveite para rever nesta aula aquilo que você deverá ter completo domínio na hora de pôr a mão na massa. Fique esperto, pois a aula já começou. Aula 6 Revisão Geral. Antes de voltarmos à obra, vamos relembrar com o Diogo o tamanho e a importância da cadeia produtiva do gesso. Pois é. O gesso tem muitas possibilidades de uso, mas você sabe de onde vem a gipsita? Não? Pois saiba que 95% do gesso produzido no Brasil sai daqui de Pernambuco, mais precisamente da região do Araripe. O polo gesseiro do Araripe está situado no extremo oeste do estado de Pernambuco. Esta região abriga um dos maiores depósitos exploráveis de gipsita do continente americano e se estende numa área de 24 mil quilômetros quadrados incluindo terras de outros estados. São aproximadamente 1 bilhão de toneladas de minério bruto, sendo 230 milhões de toneladas de gipsita de alta pureza. Tudo isso representa apenas 18% das reservas brasileiras. Entretanto, é do polo gesseiro do Araripe que sai 95% do gesso produzido em nosso país. Não são apenas as empresas de extração de gipsita que operam na região existe toda uma cadeia produtiva que envolve a própria mineração, as indústrias que beneficiam a gipsita, a comercialização e distribuição do gesso e produtos derivados. Além disso, estão presentes também empresas do ramo da construção civil, indústrias de máquinas e ferramentas, fabricantes de explosivos, indústria química e fabricantes de embalagens. Todas essas empresas reunidas geram 12 mil empregos diretos e mais 60 mil indiretos. Esse complexo produz 2,6 milhões de toneladas de gesso ao ano. Ao concluir este curso, você também estará fazendo parte desta cadeia produtiva, pois utilizará os produtos derivados da gipsita na construção das casas de gesso. A eficiência de seu trabalho como gesseiro é um fato que contribuirá para a expansão desse tipo de casa. O sucesso da casa de gesso depende diretamente das qualidades da casa, em comparação com os sistemas de construção convencionais. Já pensou nisso? Assim, vamos iniciar nossa revisão com um passo muito importante. Marcação das divisórias. Então, João, por onde vamos começar? A gente vai começar a marcação pelas paredes de fora. Depois a gente marca as paredes de dentro.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 em cada fiada seguinte, vá alternando os blocos das juntas, formando uma trama que garante a amarração das divisórias. Alguns gesseiros que já trabalham no mercado, às vezes cometem um erro básico. Não prestam atenção ou não dedicam o devido cuidado na hora de rejuntar os blocos de gesso. O resultado é um acabamento de baixa qualidade. Isso não é notado somente pelos instrutores, mas por qualquer pessoa que olhe para casa. Um grande erro é pensar que, por se tratar de uma casa popular, podemos dar um acabamento grosseiro. Acabamento é uma fase que exige esmero. Caprichar sempre é bom. Pense em cada casa que você constrói como se fosse a sua própria casa. Com esta atitude, você estará adquirindo hábitos que lhe trarão reconhecimento profissional. Portanto, preste atenção nesse próximo bloco.